Opa, meus chola! Não, por que essa introdução? Seguinte, se vocês sabem a dor que é não ter nada pra gravar, vou entender o porquê eu adiei o vídeo de ontem. Na verdade, antes de ontem. Mas pensando hoje, eu realmente não tenho nada pra gravar. Então vim aqui pra pedir uma coisa a vocês que não é uma postagem da aba comunidade. Façam perguntas e eu responder em vídeo. E agora vocês perguntam: Ah, mas eu tenho que postar perguntas aqui ou no? E na verdade, vocês podem postar nos dois Eu vou sem me importar se tá na aba ou nos comentários daqui E se puder ajudar, amiguinha Entra lá no servidor do Discord e deixa umas sugestões de vídeos aqui no chat Tá bem difícil pensar no que trazer esses dias Além de que eu perdi frequência por causa da minha semana de provas E bom, pessoas, o vídeo é literalmente só isso E pra quem se pergunta sobre potencial Ele sai ainda esse mês, tá bom? Ou esse mês, ou no começo do mês que vem e, então, hit shop pra vocês todas